E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo de hoje vou te ensinar como mandar saldo da sua carteira para a corretora Pessoal, e essa estratégia serve para qualquer corretora, certo? Basta que ela tenha a moeda que você tem na carteira e a rede também, tá? Tá? vou detalhar bem direitinho para não ter erro para a galera que é iniciante e que curte os vídeos aqui do canal até porque esses vídeos são solicitação de você se vocês têm alguma dúvida solicita aqui nos comentários diga qual é a sua dúvida que eu vou tentar fazer um vídeo para te ajudar vamos lá pessoal eu vou mandar pessoal um saldo da minha carteira Trust para a Binance, tá pessoal? Lembrando que serve para qualquer corretora Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá vou... Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, você já tem é... moeda na sua carteira E você quer mandar para corretora Vamos lá, vou entrar aqui na Binance Se você não tem cadastro na Binance, link na descrição Aqui embaixo do vídeo tem todos os links Da Gate, da Binance, da CoinEx Aí você escolhe qual você acha melhor vamos lá pessoal tem aqui na tela inicial pessoal depósito ó você vai procurar por depósito e aqui pessoal você vai escolher qual moeda você quer depositar um exemplo pessoal vou colocar aqui ó o que é o que eu tenho mas se você tem Bitcoin você vai colocar btc btc certo você vai escolher aqui ó nessa lupinha qual moeda você quer enviar primeiro de tudo escolha qual moeda você quer enviar e segundo você vai escolher a rede que tem que ser a mesma rede que tá sendo utilizada na sua carteira vamos lá eu quero enviar USDC aí eu escolho a moeda agora eu vou escolher a rede pessoal é muito importante isso aqui, pessoal. Você tem que escolher a rede que você salvou, que você guardou a sua moeda lá. Se você guardou a sua moeda na carteira utilizando a rede da Ethereum, ERC20, você vai selecionar a ERC20 aqui. Se você salvou lá na sua carteira usando a BEP2, você vai selecionar aqui. Se lá na hora de enviar para sua carteira você usou a rede da Solana, você seleciona aqui. Se foi a da Polygon, você seleciona a Polygon aqui. Então pessoal, tem que ser a mesma rede, tá? Não se engane. Não vai nessa, ah, porque é, a rede da BEP20 cobra menos taxa. Só que na hora que você mandou lá para sua carteira, você utilizou a rede da Tron um exemplo não dá certo tá pessoal então tem que ser a mesma rede tá é imagine o seguinte você tem um carro a gasolina e você vai colocar diesel no carro você vai usar o combustível certo então você tem que escolher a rede certa para o envio no caso pessoal eu utilizei a rede da Tron que foi a TRC20 que é a menor taxa que tem então ó, escolhi a moeda Agora escolhi a rede. E aqui, pessoal, vai aparecer o endereço da carteira, tá? Da Binance. Aí eu venho aqui e copio. Agora, pessoal, escolhi a moeda e escolhi a rede. Agora eu tenho que ir na minha carteira e utilizar a mesma moeda e a mesma rede para estar tá mandando aqui para Binance. Vamos lá? Vou entrar aqui na minha Trust. Vocês podem ver aqui, pessoal, que eu tenho o SDC, tenho o KIN, tenho o BNB, tenho o Smart Chain. E aqui, ó pessoal, quando eu seleciono o SDC, vocês vão ver aqui no cantinho direito que eu utilizei a rede TRC20 para guardar essas USDC aqui, certo? Então, é isso que você tem que se atentar, tá? Então, agora que eu já sei qual é, e já escolhi lá na, na corretora a mesma rede. Eu vou clicar aqui em enviar. Aqui eu vou colar o endereço lá da Binance, ó. Pronto. E aqui eu vou informar quanto eu quero enviar. Vou enviar aqui, ó. Vamos lá. Vou enviar aqui 2000 mil. O SDC. Clique em OK. Vou clicar em seguinte. Aqui, pessoal, ele vai me mostrar aqui um resumo, ó taxa de rede vai me cobrar 16,8 TRX, que dá R$ 5,23. Pessoal, o que acontece? Você precisa ter o quê? TRX na carteira. Porque se você não tiver TRX na carteira, você não vai ter saldo para pagar essa taxa de 5,23. E... Com isso, não vai conseguir enviar lá para a Binance, porque você não tem saldo de TRX para pagar o GES de transferência, a taxa de transferência desse saldo de USDC. Entendeu, pessoal? Então, vamos aqui dar o outro apanhado. Por exemplo, se você tem é, moedas na rede BEP20, você vai precisar ter BNB na sua carteira para pagar o GES de BEP20 Se você salvou suas USDC Utilizando a rede da Ethereum Então você precisa ter Ether, Ethereum na sua carteira Para pagar o gás E assim por diante Se você salvou na rede Solana Você precisaria ter Solanas aqui Para pagar o gás de envio Senão você não ia enviar Ia dar erro Então é assim que funciona tá pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido Se ainda restou dúvida é, deixa aqui nos comentários que a gente vai bater no papo. Então tá, já tá tudo no ponto aqui. Eu tenho TRX, tá? Que é Tron, né? Aqui eu tenho. E aí eu vou clicar em confirmar. Vou colocar minha senha. E olha só, pessoal, vai ser feita a transferência. Agora, pessoal, é só questão de aguardar é, o tempo da rede para que seja. Confirmado o depósito na corretora. Vou voltar aqui na Binance para a gente ficar acompanhando, tá, pessoal? Aqui, ó. Aqui, pessoal, tá aqui a lista das moedas que eu tenho aqui na Binance, tá? No menu carteira. E já já vocês vão ver que vai aparecer aqui, ó. O USDC. Deixa eu ficar atualizando aqui. Para vocês verem, olha só a minha mensagem no celular: ó. depósito feito com sucesso. 2000 USDC. Vocês vão ver que agora eu vou atualizar aqui, ó. E já está aqui meus USDC. Vou habilitar aqui para mostrar para vocês verem. Ó. Olha aí, pessoal: 2000 USDC que dá 10 mil reais, certo, pessoal? Então é assim que você faz, tá? Pessoal, se atente na moeda. Se você vai enviar Shiba, se você vai enviar Bitcoin, se você vai enviar Ethereum, lembre-se de escolher a mesma rede aqui na corretora. E lembre-se, muito importante, de ter a moeda utilizada na rede para pagar o gás. Caso contrário, você não vai conseguir enviar, porque você não tem combustível para estar tá concluindo essa transação. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse, para tirar dúvida de um seguidor. Eu espero ter ajudado você. Um forte abraço. Fique com Deus e tchau, tchau. Fui!